Tô vendo, tô longe. Tá longe? Tu tá em que parte? perto de eu Vou, Vou pra direção da safe então. Vou pra cá. Eu te dou acho que tem aqui nessa... A minha Sim. Vai ver a <risos> Correu pra clã, maluco. É uma obrigação ah, demais. Mano, eu desinstalava. E eu que tava. Eu parava. Não, eu desinstalava na hora. Eita, ah, peraí, E eu, eu, eu ruchei que nem um pão. Opa, chega, chega. Já caiu, já, já caiu, já tá caiu. Já tá bonito. Tá, tá, tá, tá. Eita. Ah, <risos> é. Ah, mano, eu e me ri, eu me ri. Já pega, Ah, mano, é só HS, mentira. Clipa, clipa, clipa. Clipa isso agora. Clipa isso agora. Era um monte de cara, velho. Ah, que merda, hein, Shizu? Oh, mano, eu.. Porque a minha arma fica sendo single quando eu tô. Aqui. Já vi, já vi, já vi. Tá, dá tá nele. Capa. Dei capa também. Kapa. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa, boa. Quer tentar. Ó, oh, L9. Puta Oi, que pariu, L9, sai L9, daí, L9, L9. sai daí, sai daí. L9, L9, L9. Puta que pariu. De capa, de capa, de capa, de capa nele. Fove, fove. errou, você que não acha, meu mas meu, é, mas vai ele vai um ontem. ontem, ou eu Ah, vai tomar no cu, é né, que de servidor do caralho, merda, aqui. Matou? Matou? matou, boa, boa, boa, boa, tá matando o caralho, <fixos> aí vem. vem, vem, vem pra mim, vem pra onde eu tô, cara, galera. Mano, tira esse Randola! Tá quieto! Tem um cara chegando aí, peladinho. Tô deslogando, tô deslogando. 4, 3, 2. A, A um, porra um, do Randola um, maldito! Um, Filha da puta! Randola desgraçado! Eu tinha loot! Caraca quem quem, quem, quem, quem, quem pô, que deu o Discord pra essa merda, velho? Tira esse cara da calma. É, o um mosquito! Velho, quem é o mosquito? se invadiu, invadiu o mosquito, cara. Ah, quem que passou a, é a cal é pro mosquito, velho? É ah, cara, eu vou tirar o Caio da PT, mano. Não é o Caio mesmo aí, ele saiu, Você vai se fuder, porra! Eu quero que você vai se fuder, porra. Caralho, vai se fuder sua, moleque. É o velho chato de É que ou... Porra. Ai, mas. Ai, mas. É a gente tem que fazer a última urna. E agora fica passando a calça dos caras? Tá passando a calça do seu cu. Filha da puta do caralho. Vai tomar no teu cu, moleque. Mano, tira o Caio da, da PT, né? Tu Tira o mosquito eu, eu, eu, também. É eu, filho. Caralho, é eu. Caio, caralho. o caralho. Sou eu, seu pau no cu. Vai tomar no teu cu, hum, filha da puta. Tira é é o Tira, tira cara, cara. esses merda da Cal logo, velho. É o merda é tu, seu bosta. Cara. Tira essas bosta. Os caras me pegaram o corte, e não me mataram. Só que o meu jogo tá travando, cara. Matou? Não. Tá ruxando um, Raquel. Raquel. Tem um ruxando aqui embaixo, ó. Dei uma! Mata! Ah, tem outro, tem outro aqui já! Morri! Só ah, não deixa eu pegar o loot dela! Aqui, tá aqui em cima ainda! Ah, mas ele tem cara tá de macro! Não é possível! Tomate, tomate, não foi? Foi! É, esse bicho tá chitado, velho. Ah, eu morri pro randola. DIUPI! Eu diria 36! Vaga, ah, abandona. C, C, C. certo? Vai então, vai então, Neto, que nós fica de olho. Sete. Cara, tô tomando... Tô, tô. Ah, morri, morri, morri. Bateu. Ah, o Nicolau, ah, o Nicolau. Caralho, tem muita gente, muita gente. O cara tá lá em cima, tá lá em cima. Onde, tá bem aqui onde eu tô. Isso, isso, tá dando nele, tá dando nele. Isso aí. Mas não tá pegando, não, cara. Eu só pra Caralho, desculpa. não tem como eu atirar nele daqui? Incrível. Eles vão rotacionar o morro. Tá aqui comigo, tá a... aqui comigo, tá aqui comigo. Ó. CD capa nenhum. Matei, o Nicolaus, matei o Nicolaus. Corre. Ah, velho, não é possível, mano. O cara com 7 de vida, o AD. É? Larguei o AD com 7 de vida. Aí, falei, não. Matei. Não era. Não, taco ela e segura com Ah, faz sentido. É, fi, tem torreta pra caralho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Não dá, tem torreta. Tem que, tem que secar as torreta, cara. Saiu, saiu. Ih, Vai pegar? Quando vocês quiser. Calma, vamos se aproximar, vamos se aproximar que não dá pra matar daqui não. Eita, em cima okay. da base. Tá. Ah, velho. Dei tiro também. Tiro. O outro vai ruxar, o outro vai ruxar. Tá com 28. Nossa, tomei, tomei, tomei, tomei, o Mafia me matou. Cara todo pomposo. Caralho, maluco, muito bom de tiro. Não, um bicho 2 dois de HP, cara, me matou de Glock. Como que os caras não morrem? 37 de HP. O Rusha. Pegaram o carro. O cara primeiro tentou atirar em vocês, moleque. Né? Aí você saiu pulando. Aí ah, quando eu fui a minha posição, o cara. Mano, ah, o meu carro mas... dobrou sozinho. Oh. Não dá. Impossível. Filha da puta, vai me matar, vai ah, picareta! <risos> ah, cara, que merda, velho!